Você sabe o quanto eu já fiz em Brasília em prol do povo brasileiro Nosso projeto do auxílio gás Tarifa social de energia elétrica Manter viva a lei de cotas. Auxílio de 600 reais Fizemos a lei da transparência para combater a corrupção o Bilhete Único foi um tremendo sucesso. Os projetos beneficiaram milhões de pessoas. Vamos fazer muito mais. Vamos fazer um grande programa de alimentação mais barato e mais saudável. Vamos fazer o Bilhete Único Metropolitano. E também um grande programa de aluguel social, para baratear o custo da moradia para milhões de brasileiros. O Zaratini a bancada do PT Zaratini, você teve um mandato brilhante Foi a vitória do povo brasileiro Vamos mobilizar esse país e de nós Em defesa do petróleo do pré-sal. É Zaratini. É Zaratini! Conto com o seu apoio nessa reta final Vamos lá, Zaratini, deputado federal 1370 Grande abraço e até a vitória!